Olá, meu nome é Giovanni Gurgel Ascioli, estamos aqui no Departamento de Medicina, onde eu sou professor é, e estou na UFSCar desde 2006. Então hoje vamos falar um pouco dos nossos estudos e investigações que estamos realizando aqui na, na, com o apoio dos nossos estudantes. Eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Kiro, Estudos e Práticas em Saúde. Eu sou doutor em saúde coletiva. Nossos interesses de investigação são a saúde pública e os problemas da saúde pública. E, recentemente, nós tivemos, então, a nossa atenção voltada para estudar a violência de gênero, quer dizer, ou seja, as agressões contra as mulheres, durante o período da pandemia da Covid-19. Ela representou uma investigação que levantou os registros de ocorrência junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e os registros de internação ou de atendimento de urgência emergencial junto aos serviços do SUS, no período que pegou o começo da pandemia, mais ou menos abril de 2020 a 2021, segundo semestre de 2021. Né? E os resultados, de certa maneira, reiteraram alguns aspectos que já se sabia sobre a questão da violência, que inclusive são assim do senso comum, mas também há dados que, de certa maneira, surpreenderam a nós pesquisadores e o grupo que se envolveu nessa tarefa. Né? O resultado foi publicado, né? virou uma Artigo, Está publicado numa revista chamada IGEA, que é uma revista de geografia médica e saúde, porque nós fizemos um estudo que georreferenciou ao longo do, do Estado, pela intensidade de registros nos boletins de ocorrência, né, nas delegacias da mulher, e também nos hospitais do SUS, eventos, tanto do ponto de vista das agressões verbais ou físicas na segurança pública, como aquelas agressões físicas que levaram à internação e hospitalização das, das vítimas. Então, é, nós, é, em conclusão, nós encontramos que é, o comportamento hoje da violência contra a mulher ele assume um caráter bastante, é, quase que de uma pandemia, de uma verdadeira explosão. Isso pode ter a ver com o fato de que, durante a pandemia, especialmente no período mais agudo dela, né, o fato do confinamento ter forçado a, a permanência no domicílio do, do, de todos os parceiros, né, casais, constatamos que a ocorrência de agressão de gênero está bastante distribuído, assim, bastante presente, prevalente, em contra disso, em quase todas as regiões do Estado de São Paulo, não importando se são regiões ou municípios grandes, pequenos, pobres ou ricos. Então, o que reforça para nós a necessidade e o valor das políticas protetivas, né? medidas como as leis Maria da Penha, ou mesmo a ampliação e a existência de delegacias da mulher, mas não só isso, também de um certo preparo né, das equipes, das delegacias, para acolhimento das vítimas. E muitas vezes o que nós constatamos foi indício de que pode estar havendo algum... É difícil achar a palavra, né? Não é negligência exatamente, mas uma indiferença ou um descaso, muitas vezes, das equipes na hora do primeiro, da primeira queixa ou do primeiro registro, como se veja bem, será que é isso mesmo, né? E muitas vezes ela encontra nas equipes das delegacias e também nos hospitais uma certa atitude, é, digamos assim, é, sexista, né? Machista, culturalmente falando que desvaloriza, oriculariza ou, ou muitas vezes não reconhece a gravidade ou não dá à mulher o devido atendimento, cuidado e acolhimento a essa situação. Estamos aí tendo em vista a possibilidade de continuar nessa investigação, talvez abrindo uma dimensão de investigação mais qualitativa, que seria ouvir de modo mais analítico, mais é, exploratório, mais, mais aprofundado, é, um perfil das vítimas A gente construiu um perfil das vítimas Não foram predominantemente tipificadas Como de uma determinada classe social e A questão é, é cor da pele ou, ou, ou raça né? Como no Brasil costuma se identificar Não há uma prevalência muito grande Encontramos, na verdade, na nossa amostra Um relativo predomínio das mulheres de pele branca então mostrando que essa questão da agressividade Ou da, da violência contra a mulher Não tem uma relação aí evidente com a questão da da raça, da questão econômica, ou, ou cultural, ou mesmo de, de escolaridade. Então a violência está presente em todos os grupos sociais, etários e econômicos da sociedade. Né? E por isso mesmo é uma violência de gênero.